Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre o Guia do Score em 7 dias eu Queria contar a minha experiência, tá? Falar a verdade mesmo, eu não tô aqui para puxar saco de, de nenhum e-book de nenhum guia, tá bom? Eu queria uh, falar aí, eu, eu vou mostrar para vocês na tela do meu celular o resultado para vocês verem se realmente é, é, funciona, se dá resultado, infelizmente não é é, não era o que eu esperava, eu esperava uma coisa e ele me entregou outra, tá? então eu vou mostrar para vocês, para vocês tirarem sua própria conclusão, beleza? E, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também como faz para evitar cair algum golpe, pra, como faz para evitar comprar coisa que não funciona não, é, é, coisa pirada que vai acabar é, perdendo seu dinheiro, roubando seu dinheiro, então toma muito cuidado com isso que eu vou te falar daqui a pouco, beleza? Então galera, o que que acontece, né? é o meu o meu limite ele estagnou o meu limite no cartão de crédito ele não subia mais de jeito nenhum tá aí ah, eu tentava pagar as minhas coisas um dia um dia tudo certinho comprava né só que não subia de jeito nenhum porque há um tempo atrás o meu nome foi por uma vez só o meu nome foi por serasa tá então eu acredito que seja por isso que ele não subia de jeito nenhum e eu precisava para tirar eu queria tirar uma moto queria fazer um empréstimo né além do meu limite ser baixo não liberava empréstimo para mim de jeito nenhum beleza então isso é muito complicado porque a gente tenta fazer uma compra grande às vezes tem que pegar dois três cartões para poder comprar material de construção essas coisas então é complicado ter esse limite no cartão não poder tirar nada então e foi aí que eu pesquisava dicas para tentar resolver isso na internet até que apareceu o, um anúncio para mim do guia do score em 7 dias, né? então eu fui pesquisar e fui lá e vi que realmente é, uma, é, um, é um produto bom, né? pelo menos lá pelo site eu vi, inclusive esse site eu vou estar deixando aqui na descrição para você dar uma olhada então galera eu fui e vi lá que é um produto bem explicado, é um produto confiável eu vi lá que dá para parcelar o valor, dá para você parcelar e você ainda tem 7 dias de garantia, né? Então se você comprar o, o, o método, o ver dá uma olhada lá no e-book e daqui a 7 dias você no prazo de 7 dias você tem aí a opção de pedir o reembolso. Então com essa garantia eu comprei tranquilo, né? Então eu comecei a colocar em prática, comecei a colocar em prática e eu vou mostrar logo para vocês aí o resultado aí depois que eu utilizei o guia do score em sete dias então galera eu tô aqui no aplicativo no site do serasa para mostrar para vocês o resultado tá depois que eu usei aí o sistema de crédito rápido eu o score alto tá é foi muito rápido que subiu tá o meu score ele era 342 galera e ó tá aí o resultado ó, foi para 912 em pouco tempo então realmente estou muito satisfeito vou mostrar para vocês aqui no no, no, no aplicativo da bem tá o resultado o meu limite era muito baixo galera e subiu demais tá o resultado tá aí ó 6650. muito bom mesmo então galera esse é o meu resultado eu tô, é me surpreendeu não era o que eu esperava eu achei que não ia subir tanto meu score tá e agora eu tô com score alto e consegui sim liberar o um empréstimo, um empréstimo de 7 mil, tá? É, eu, vou, como eu vou já começar a pagar a primeira parcela, então estou muito satisfeito com isso, beleza? E a dica que eu, que eu vou te dar, para você não cair em algum golpe, não comprar o falso, tá? É, você tomar cuidado que ele não é vendido nem em Mercado Livre, nem OLX, e nem em outra plataforma de compra e venda, somente no site oficial, Beleza? Então tome muito cuidado galera, porque isso não é uma brincadeira, você pode perder informação, pode, é, eles podem te vender qualquer coisa lá e não é o oficial, beleza? Então por isso que eu deixei aqui o, o site aqui na descrição, que foi o mesmo que eu adquiri, beleza? Deixa o seu like nesse vídeo, qualquer dúvida só perguntar aí nos comentários, valeu!